E Eduardo Secrado, grava um novo CD Mola os outros meu amigo Panço, é São Miguel E a galera que custa acima do forró, é São Miguel ah! Te amar é segredo, foi assim que eu me apaixonei e amar é segredo, foi assim que eu me apaixonei E nesse que, a ingrata não veio Eu chamei a Nilde E nesse que A ingrata não veio Pegue suas cartas e rasgue Joga fora o verso que mandei Pegue suas cartas e rasgue Joga fora o verso que mandei chamei a Nilde, e nesse que a ingrata não veio, eu chamei a Nilde, e nesse que a ingrata não Eu te amo de verdade, faz de mim o que você quiser Eu te amo de verdade, faz de mim o que você quiser Pode ter milhões de homem, mas para mim é a mesma mulher Pode ter melhor de homem, mas para mim Minha cama está vazia. Foi aonde, um anil de Deus?